Boa noite a todos aí, é... desculpa até o atraso aqui um pouquinho aqui, na verdade, estou chegando em casa aqui agora e vamos falar de um tema aí que eu acho importantíssimo. Primeiro, falar sobre um tema ali, depressão, né, é... vocês até têm que agradecer isso aí, minha esposa, né, ela que bota pilha ali para eu fazer as lives, né? Eu vou tentar fazer a cada 15 dias, pelo menos, porque muitas das coisas eu converso aqui com ela e ela que plantou essa semente em mim de falar pô, você tem que conversar isso dessa maneira, como você fala, de uma maneira clara, simples, real, verdadeira sobre algumas situações, alguns problemas e me incentivou muito a isso, falar com as pessoas, né? E outro cara que também... Botou muita pilha ali sobre isso aí, é um grande amigo meu ali, alguns devem conhecer, ou quase todos, né? Que é o Vitor Sorrentino, e ele que também falava que tinha que fazer um pouco mais disso interagir um pouco ali com vocês, e para mim é o maior prazer, apesar de eu ser, parece que não, meio tímido ali, enfim, com isso, né? E muitos de vocês podem estar perguntando, enfim, por que falar sobre depressão, não falar sobre medicina desportiva, sobre emagrecimento, é, sobre performance, ganho de massa. Nós vamos falar sobre isso também. Eu fiz uma enquete ali naquele dia ali e tiveram vários temas ali interessantes. Vamos falar sobre tudo isso. Mas eu há 15 dias atrás falei sobre ansiedade e agora vou falar sobre depressão, que são doenças da alma, né? e depois eu vou começar a falar um pouco mais sobre outras eh, doenças também e porque eu cada dia eu vejo mais isso no nosso dia a dia eu acho que o nosso mundo está cada vez mais difícil da gente lidar e a depressão tem cometido cada vez mais pessoas e é muito subestimado ainda o número só cresce para vocês terem uma ideia a gente vai falar um pouco sobre as causas, tratamentos, sobre tudo isso, Eu sei que as pessoas estão vendo aí que já ficaram aí, já estão perguntando e <risos> para que a gente possa é, primeiro entender como funciona, para que pessoas próximas possam conseguir enxergar os sinais e sintomas e que a gente possa tratar isso aí. Primeiro de tudo, só para vocês entenderem a magnitude dessa doença, a gente tem em torno de mais de 2 milhões de casos de depressão no Brasil por ano. Estou falando de novos casos, no total não. Então por isso eu estou falando dessa doença, para a gente ter uma ideia de como isso é comum. E isso, como eu falei, é... são dados subestimados, porque muitas pessoas não conseguem reconhecer, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e ela tem questões emocionais e orgânicas, biológicas, e a gente tem mais é, de 2 milhões de novos casos é, de depressão por ano no Brasil. E por que, que eu estou falando sobre isso também? Porque a depressão tem aumentado, aumentou 28% nos últimos 20 anos aqui no Brasil, e uma outra coisa que aconteceu ali, desculpa de quem me conhece já, às vezes eu me emociono com algumas coisas, enfim, eu gosto da vida como ela é, da gente discutir aqui, conversar sem hipocrisia, sem essas balelas, como tem muitos hoje, eu vejo muitos advogados aí na internet, né, um cara advoga sobre um assunto sem ter sido testemunha, né, sem nunca ter vivenciado aquilo. E uma das coisas que tem cometido muito ali pessoas com depressão é o suicídio. E a gente vai falar um pouco lá na frente disso. Esse ano eu vivi bem próximo de algumas pessoas queridas que viveram isso aí. E para a gente ter uma ideia, é, o suicídio está muito relacionado à depressão. E hoje, só do ano passado para esse ano... De 2017 para 2018, a gente teve um aumento de 12% nos casos de suicídio. 12% nos casos de suicídio. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, por isso que eu estou falando desse tema, que algumas pessoas podem entender, ah, mas isso não é relevante, não é importante. O suicídio, o suicídio. É triste que eu vou falar, o suicídio, dentre os jovens de 15 a 30 anos, é a quarta, está em quarto lugar, está em quarto lugar como maior causa de morte no Brasil. Então o suicídio, que é uma das consequências da depressão, é, é a quarta causa de morte, tirando morte violenta, câncer, doença, é a quarta causa de morte entre os jovens do Brasil. Então eu acho que assim é uma situação bem relevante, né? E normalmente assim 80% do número aí desses suicídios são cometidos por homens, né? Para vocês terem uma ideia de como a gente está falando, de como isso é importante, né? Já estou indo para o final ali é, de algo que a gente falaria no final. A cada 45 minutos eu falo, então, assim, quem me conhece até me perdoa, né? que às vezes eu falo coisas e que, pra mim, realmente, assim, são muito fortes, né. Cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Ou seja, provavelmente, durante essa nossa live, alguém vai tirar a tua vida, talvez, é, por estar num estado depressivo, e que não conseguiu enxergar, e que as pessoas em volta não conseguiram entender, e que a pessoa não teve o apoio necessário, e tirou sua vida, então isso é um fato, gosto ou não, a vida é como ela é, é muito difícil, por isso que eu falei, às vezes eu me emociono um pouco aqui e até o fim dessa live provavelmente vai ter alguém se suicidando no Brasil e como a colega falou aí, realmente a cada 40 segundos uma pessoa é, se suicida por ano, por, No mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem em torno de 800 mil, quase um milhão de pessoas, quase um milhão de pessoas tiram sua própria vida no mundo em um ano. Mortes violentas, assassinatos, que eu digo, não um acidente de trânsito, tudo isso. A gente vive num mundo de guerras, né? Isso é bíblico, né? Já diz, né? A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Homicídios, que significam assassinatos, estão em torno de 470 mil por ano. O suicídio mata mais do que os assassinatos no mundo em um ano. Então como é que a gente não vai conversar sobre isso aqui? Não tem como. Mas, antes da gente conversar, vamos conversar falando sobre a depressão, né? Então o que é a depressão? A depressão é um distúrbio efetivo né, que acompanha a humanidade ao longo da história, né? uma doença, enfim, que você vai ver, quem curte história, como eu, sou um apaixonado de história, principalmente história bíblica, né? isso acompanha a gente durante os anos, mas qual o ponto? Ah, cada ano tem aumentado mais, né? E o por que será, né? O que que causa isso, né? Só para vocês terem uma ideia, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, hoje, no dia de hoje, existem mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. E como eu falei, ela é subestimada. Que muitas pessoas não conseguem é, fazer esse diagnóstico. Em muitos lugares não tem sistema de saúde onde faça esse diagnóstico. O MS você vai, é feito um diagnóstico, é colocado ali no banco de dados. Ou seja, pode ter certeza que é muito maior. É inacreditável o que eu vou falar, mas para vocês também não se culpem, e até porque eu sempre falo, a vida é feita de momentos, né, tristeza é um momento, a felicidade é um momento, ninguém é feliz, isso é mentira, sai é feliz no Instagram, né, é, no Facebook, né, aí tu tem aquele cara que sempre tu acorda lá e tipo, o cara é feliz, assim, você pode estar feliz, igual a pessoa, pô, ah, sou triste, não, existem momentos de tristeza, mas em algum momento da vida, a incidência de pessoas que já tiveram depressão pasmem em torno de 19%. Tem algumas pessoas perguntando aqui de atletas do Flamengo e vocês sabem que aqui eu não falo, né? É, e não vou falar, o nosso tema é depressão. E aqui não é um canal ali para eu estar falando, apesar de ser é uma situação pública, assim, curto, mas... Não, vamos falar. Vamos falar sobre o que fazer para esquecer a depressão, tratamento, sobre tudo isso, né? Porque senão me perco ali, né? Então, em torno de 19% das pessoas no mundo, ou seja, uma pessoa em cada cinco já teve caso de depressão. Pode ser que não esteja deprimido agora, porque... Não seja ali aquela depressão, então você já viu que a gente vai conversar, a depressão tem cura? Sim, tem cura. Um em cada cinco pessoas já vivenciou isso em algum momento na vida. E será é, que a gente não deveria estar tá falando sobre isso aqui? Existe uma diferença muito grande entre tristeza e depressão também, né? Hoje tem-se no Brasil aqui, né? até porque o Brasil... Vou falar algumas coisas que, assim, que é difícil falar. O Brasil é o maior produtor, é o maior consumidor de antidepressivo e ansiolítico no mundo. No mundo. Então também está tendo uma, um boom de diagnóstico de depressão. Você está lá, está com tristeza, vai no médico e ele te dá um remédio para depressão. É, até porque o remédio para a depressão é estimula de um estimulante do sistema nervoso central. A gente vai falar aqui dos mecanismos, óbvio que te liga e tal, acho que não é melhor. Mas enfim, existem momentos de você estar triste. Às vezes chega a pessoa lá no consultório e fala: Ah, não, estou deprimido, está deprimido e tá. tal, o que, que aconteceu? Não, pô, terminei meu casamento, era casado há 10 anos, falou: pô, estranho se você não tivesse. Pô, óbvio que você tem que estar triste. Isso faz parte, é o luto. O luto te protege de tu fazer uma besteira. Assim, tudo na vida ali, Deus é maravilhoso quando fez a gente. Ah, mas quanto tempo foi que você terminou esse teu casamento? Ah, já está em 10 anos. Opa, calma aí. É, desde então não consigo trabalhar, me relacionar com mais ninguém. Então realmente é alguma coisa estranha. Mas existem é, estados onde você, está, onde você está depressivo, que é muito diferente de você ter depressão. E o ser humano, assim, é. O ser humano é um bicho esquisito, né? A gente é esquisito pra caramba, né? Porque às vezes a gente fala, tu tá ansioso, a gente falou sobre ansiedade, né? Então você tá ansioso, aquela pessoa, porque quer casar, quer arranjar um marido e tal, aí casa e, pô, fica triste, deprimida, porque o marido não. Não, não dá atenção necessária, que gostaria, que tipo não consegue ter filho, que não sei o que, aí o cara tá ansioso porque quer arrumar um emprego, porque não tem trabalho, e aí quer mostrar pra família, pro filho, aí o cara arruma um emprego, aí tipo o chefe dele, tipo é um, um chatonildo, não aguenta, pô, não quer um chefe como ele, pô, pera lá, é muito difícil, é muito difícil, é... então... Qual é a causa, vamos lá, da depressão? São inúmeras causas, né? Por isso até que... Tudo isso aqui que eu falo, como vocês já sabem, é a minha visão, é a minha percepção. Então, para que não tenham depois pessoas falando, ah, isso, peguei isso aqui, vi, né? é o que eu acho do assunto, tá? Eu não sou dono da verdade, não. Mas como é multifatorial, eu acredito até que sou uma síndrome. Não classificarei nem só como uma doença, porque ela vai desde alterações químicas no cérebro, principalmente com relação a neurotransmissores, principalmente com relação a serotonina, noradrenalina e em menor proporção a dopamina. É, que são substâncias que transmitem os impulsos nervosos. Estou falando de uma maneira bem leiga. É isso que eu, falo, eu falo essas coisas, depois o cara fala, né, falou um negócio errado, vem aí, tipo, médico. Pô, estou falando ali, tipo, de uma maneira para que a gente entenda e possa reconhecer dentro da tua casa. Eu não quero, tipo, publicar isso aqui, o que a gente está conversando, enfim. É, então, que são substâncias neurotransmissores que transmitem impulsos nervosos entre o teu cérebro. É, então, essa é a principal causa. Isso pode ser intrínseco, isso, por exemplo, pode ser genético, isso pode ser uma disfunção anatômica, é, que simplesmente você pô, tem isso. Vamos falar sobre incidência de depressão em atleta, depressão em atividade física, depressão em questão hormonal, vamos falar sobre tudo isso aí. É... Então, como você às vezes, por exemplo, mas a grande parte das causas da depressão são fatores externos. Vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia para ver se vocês entendem. Tem algumas que não são, são intrínseca, idiopática, a pessoa nasce com isso, é genética, tem que tratar, tem que tomar um medicamento, senão não vai resolver. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, diabetes tipo 2, insulina resistente. O cara está lá, com resistência insulínica, normalmente isso é o que? É causa, é estilo de vida. Então, em algum momento, o cara tem até que tomar o hipoglicemiante, baixar a glicemia dele, para tratar, mas o que, que vai, o que, que gerou isso nele? Estilo de vida ruim, acúmulo de gordura, é... inatividade física, sedentarismo, tipo dieta. Se você mexer reverter tudo isso, sacudir isso, que eu acho que vai ser até o próximo assunto que eu vou falar, depois vocês vejam se, se, se a gente quer falar sobre emagrecimento porque algumas pessoas conseguem, outras não, compulsão alimentar, tudo isso, é, que eu acho que é uma coisa, assim, muito atual, ou desmorfismo corporal. O que é o desmorfismo corporal? Pessoa que, hoje em dia, quer ser outra, quer estar tá sarado, quer estar tá assim, quer estar tá assim, nunca está satisfeito isso gera também ali um problema tremendo, né? E como você tem, por exemplo, o diabetes médico tipo 1, é, que é um insulino independente, que não adianta, o cara pode fazer atividade física, o cara pode ter uma boa dieta, o cara tem que tomar insulino, é um insulino independente, é a mesma coisa que, por exemplo, na depressão, tem pacientes, todo trabalho, óbvio que feito em conjunto é melhor, né, é... mas tem pacientes que, infelizmente, sem o medicamento não vai tratar, que é inerente a ele, mas... Mas, porém, contudo, todavia, e o que é o melhor para a gente, que é o que eu quero que a gente abra aqui a cabeça, a maior parte delas é causas externas. E o estresse é uma das grandes causas da depressão. Da mesma maneira como eu falei que a síndrome do pânico, é o ansioso crônico, o estressado crônico, ele tende a ter uma depressão. Então se você anda muito estressado aí, é, vamos rever alguns conceitos, tá? Óbvio que existem pessoas, que a gente pode abordar isso depois, eu vou abordar isso quando eu for falar desse assunto, por exemplo, de emagrecimento, existem pessoas que são mais suscetíveis a isso ao, ou não, então por exemplo, aquele cara que se o cara sofre um gatilho, ele vai desencadear, tem outro que sofre esse gatilho e o cara não é suscetível. Então, essa pessoa, infelizmente, está mais suscetível a uma causa externa que gera isso, que não. Que pode ser, por exemplo, um, um abuso físico, emocional, sexual, uma, uma vulnerabilidade, por exemplo, psicológica. Algumas medicações é, causam, como por exemplo antivirais, como interferon alfa, corticoroterapia por muito tempo, enfim, não é que todo mundo que fizer isso vai ter não. É, tem algumas pessoas que são suscetíveis, então estão falando de todas as possíveis causas. Muitas são causadas por medicamentos. Outras podem ser inerentes à própria gestação hoje, da mãe tomando alguns medicamentos, é, alimentação ruim, algum morte ou perda, a tristeza, o luto pode gerar isso. A questão genética é importante nessa doença. É... Então tem um fator importante geneticamente falando e você tende a repetir os mesmos hábitos que você mais odeia nos teus pais geneticamente falando também. Então, alguns sintomas ali que as pessoas com depressão podem sentir. As pessoas tendem a crer, isso que é importante, porque como qualquer doença, como qualquer indivíduo, é, vai se manifestar de maneira diferente. E as pessoas acham que depressivo é só aquele cara que tá lá chorando, ó oh, céus, ó oh, vida, não quer fazer nada, não come, fica ali no quarto. E não, e não, e não é isso que é perigoso. Então vou falar alguns dos sintomas, até porque a depressão pode ir de leve, a moderada, enfim. Então vou falar alguns dos sintomas que as pessoas podem ter. Vou falar de alguns sintomas emocionais e depois de alguns sintomas físicos. É. Realmente assim a depressão, por isso que é importantíssima, tem alguns momentos, enfim, que ela te gera sintomas físicos, e aí vocês vão perceber, eu vou explicar o porquê, é sempre isso. Então, assim, algumas das coisas a pessoa pode estar sentindo apatia, falta de motivação, medos que antes não existiam, dificuldade de concentração, é um dos sinais de depressão, alto grau de pessimismo, perda ou aumento ali, do apetite, ou seja, distúrbios ali, alimentares, indecisão para tudo, insegurança, insônia, Falta de, fazer, de, falta de vontade de fazer atividades que antes essa pessoa tinha prazer em fazer, que eram prazerosas. Uma sensação de vazio, isso que as pessoas têm sentido muito hoje. Irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade, angústia. Então todos esses são problemas mentais que a pessoa com depressão pode estar sentindo. Por isso que tem que ter um olhar muito clínico. E as pessoas tendem a crer... Que é simplesmente que o depressivo... Existe, você tem vários tipos de depressão. Depressão leve, distimia, de depressão profunda, é, distúrbio de humor. É um tipo de depressão. O cara está altos e baixo, é um tipo de depressão. Então a gente tem a tendência, já que depressivo é o cara que vai lá, chora. Dia... Tô muito cuidado, muito cuidado. Porque esse cara que está lá, chora o dia inteiro, que não tem força para nada, normalmente esse cara é o que não vai se matar. que nem para isso que ele tem força. Não suicida. Então, onde é que eu estava... Então, João capítulo 11 versículo 3 Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Como é que você manda dizer a Jesus? Em oração Naquela época Jesus estava lá, ela mandou alguém lá falar Basta ir lá, ou seja, mostrou o que? Isso é um exercício de fé Acreditou que Jesus é o salvador E falou Senhor, aquele a quem amas está doente Então, se você está doente, não ache que Deus não te ama. Porque o que que as irmãs, o que que ela fala? Senhor, meu irmão, ela poderia falar, Senhor, meu irmão está doente. Senhor, Lázaro está doente. Senhor, tipo, tem um cara aqui que, tipo, teu discípulo. Ela falou, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ou seja, primeiro, ela não teve nenhuma dúvida, não teve nenhuma dúvida. Que mesmo estando doente Lázaro, ele era amado por Deus. Isso mostra um exercício de fé. Primeiro, foi buscar ajuda, teve fé, os justos vivem pela fé, né? como diz. né Como por exemplo, cara, que é um exemplo maior ali, por exemplo, naquela mulher que estava há 20 anos sangrando, ela teve tanta fé, que ela só quis encostar em Jesus e foi curada. A mulher estava 20 anos, 20 anos, tinha todos os médicos lá da época e tal, não sei o quê, da área, pá. Ninguém tinha curado ela, ela falou, basta, tipo, encostar em Jesus que você curada. Então, às vezes, você já foi em 500 mil médicos, já tentou vários tratamentos, não sei o quê, acha que está descrente, porque não, não, não, não, basta ter fé e e você ser amado por Deus, conhecido, conhecer Lázaro pelo nome, isso não significa que você não vai sofrer, João 11, versículo 4, ao ouvir isso, então o que, que significa? Jesus te ouve, se você pedir, se você clamar, se você mandar, Jesus chove. Jesus chove, sempre, sempre, sempre. Ele estava em outra cidade, longe. Então ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha a loucura aqui agora, né? Ao ouvir isso, Jesus disse, mas Jesus não disse isso para ele não. Tinha várias outras pessoas. Né? Então Jesus disse para vários. Naquela época não tinha o que a gente tinha aqui, o WhatsApp, não mandou no grupo de WhatsApp, né? Ele, ah, mandou no grupo de WhatsApp. Mas ele falou, que tinham várias pessoas, né? Tipo, tinha o um cara lá que tinha ido. Se travar esse é me avisa, quando estou vendo aqui. Minha esposa, que como eu falei aqui no início da live, ela que me incentiva a fazer live, fica aqui, tipo, me secretariando aqui, me ajudando. É, então, tinham várias pessoas e ele falou na frente de todo mundo, olha a loucura. Que às vezes você se sente assim, né? Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Lázaro morreu, né? Imagina a cara de Jesus. Falou que todo mundo lá, que essa doença não era de morte, todo mundo viu, foi aquele bafafá, Aquele ali, é burburinho, pá, botou no grupo do WhatsApp, fica tranquilo, tranquilo, que não é doença de morte, o cara morreu. E aí, capítulo 11, versículo 5, diz assim, Jesus amava Marta, ou seja, mais uma vez ele afirmava que ele não só amava Lázaro, como conhecia, mesmo assim estava sofrendo, como a mama Marta, sua irmã Maria, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. E aí? Aí tu fala, pô, Marta, quando tipo, vai falar ali com Jesus, fala, Jesus é Lázaro, aquele quem tu ama. Então mostra que ele amava, tinha um relacionamento próximo, ele estava em outra cidade. Tipo, Marta sabia onde ele estava. Mandou os caras atrás dele. Tinha um relacionamento muito próximo. E ele fala, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava, ele ficou mais dois dias onde estava. Ele ficou, mas os caras que foram levar a mensagem para ele voltaram. Imagina... Imagina que eu devo imaginar que, às vezes, isso aí é a ansiedade e angústia de vocês. Imagina os caras voltando de lá, pá, caminhando ali, Judéia, pá, e Marta e Maria esperando Jesus chegar e não chega. Jesus ainda ficou mais dois dias lá. Fala, caralho, minha não me ama e tal, Passou mais um dia, Jesus, não, tipo, os caras chegaram e Jesus não chegava. Tava falava, mas por que Jesus não veio junto? Pô, tipo, pô, a gente amava Jesus, Jesus me ama. Primeiro. Jesus te ama. Mesmo que você esteja num sofrimento, numa aflição, Jesus te ama. Quando você chama Jesus, vai te ouvir. Jesus vai te curar mas tudo tem um tempo, há tempo para tudo, né tudo tem um tempo e tudo tem um porquê, então talvez não seja no teu tempo, mas não ache que porque não esteja tendo a cura no teu tempo, que Jesus não esteja te ouvindo, não ache que não tenha acontecido no teu tempo, que Jesus não vai te curar, Imagina a ansiedade que Marta e Maria ficaram, até porque... Vocês devem lembrar daquela outra passagem, por exemplo. Onde... O centurião mandou o servo dele, né? para falar com Jesus, que o filho dele estava doente. Jesus simplesmente mandou uma ordem. Ele falou, Senhor... Não, eu vou lá ver ele. Ele falou, Senhor, basta que você dê uma ordem. Ele vai ser curado. Ou seja, tipo... Foi a tamanha dele que falou, Senhor, você não precisa ir lá, tu dá a ordem. Ele deu a ordem. Os servos voltaram lá para casa do centurião. O centurião falou, não, ele ficou bom. Que horas foi? Foi essa hora. O servo falou, pô, foi na hora que ele falou para mim. Que eu ia dar uma ordem e ia ficar bom. Ou seja, se Jesus quisesse, não é que Jesus não queira. Como eu falei, tudo na vida tem um pra quê, não um porquê. Jesus podia simplesmente ter dado uma ordem. E tipo, Lázaro ia estar curado. Aí ah, imagina a cabeça de Marta e Maria, que talvez seja como esteja de vocês agora. Quando os caras chegaram lá, primeiro sem Jesus, né? E falaram, não, fica tranquilo, tal, beleza. Conversei com Jesus ali de boa, a gente desenrolou. Ele botou lá no grupo de WhatsApp, tá aqui, ó, tentei te mandar, tava sem sinal, mas... Ele diz, essa doença não acabará em morte. Então fica tranquilo, que é para a glória de Deus, para o Filho de Deus ser glorificado por ela. E aí Lázaro morre. Imagina a descrença que Marta e Maria talvez tenham ficado com Jesus, com Deus. Mas elas não ficaram, não. Ou seja, ele poderia ter dado, primeiro, deixou uma pessoa que assim amava Jesus sobre todas as coisas, Maria, deu tudo que tinha aguento para Jesus, seja, amava Jesus em cima de qualquer, todas as coisas. Tinha uma proximidade com Jesus, primeiro deixou Lázaro ficar doente. Isso acontece com todos nós. Porque às vezes você está lá, tem uma família maravilhosa, acontece uma coisa, tem um para quê, vai acontecer, Deus está lá, enfim. Imagino que não causou isso de você estar tá vindo assim, e poderia ter mandado, não mandou E não foi e o que, que a gente entende disso, né? Vamos fazer. Primeiro, não significa que, com você amar a Deus, você não vai passar sofrimento. Todo sofrimento que Deus permite que você passe tem um porquê. Tudo tem um tempo. Mas primeiro você tem que pedir. Primeiro você tem que abrir teu coração, como Marta e Maria fizeram, pediram para Ele. E por que, que Deus não curou Lázaro, esperou ele morrer? Deu-se susto lá em Marta e Maria. Dois dias depois, veio ali, calmo, tranquilo, caminhando ali, pregando. Chegou lá, ressuscitou Lázaro. O que, que exaltou mais a glória de Deus na vida de Lázaro? Na vida de Marta? na vida de Maria, desculpa aí que faz essas coisas, eu fico meio assim, mas... na vida das pessoas, ele ter curado Lázaro, ou ele ter ressuscitado Lázaro? Onde foi visto o maior poder de Deus? Na cura de uma doença ou na ressurreição? Então tem certos sofrimentos na sua vida talvez você esteja passando agora, isso não significa que Deus não te ama. Poucas pessoas, na história bíblica diz, poucas pessoas conviveram tão próximo. Deus amou tanto como Marta e a família, como Lázaro e a família dele. Mesmo assim, ele permitiu todo esse sofrimento, você vê que permitiu ele ficar doente, permitiu a ansiedade das irmãs, a falta de resposta, a afirmação de que ele não morreria, ele morreu, a descrença com ele. Para quê? Para mostrar que Deus é soberano. Quando você crê, tem fé. Então, existem alguns sofrimentos que a gente passa, que é para mostrar o poder, a honra e a glória de Deus. Então, onde mostrou mais poder, mais honra e mais glória curando uma doença ou fazendo a ressurreição? E é isso que, nesse momento, a gente precisa. E a pessoa que está com depressão, pensando em tirar sua própria vida, perdeu a alegria de viver, Deus quer te dar a vida de novo, Deus quer te dar a vida de novo, cada dia em presença de Deus é um renovo, cada dia você nasce de novo. E como eu falei, às vezes você precisa morrer por algumas coisas para que você realmente viva de novo. O que está que aí no teu coração de lixo espiritual que você precisa morrer? O que, que você está carregando aí que está te impedindo de viver? Então não ache que porque você pede... Deus não faz um milagre na tua vida no momento que você quer que Deus não te ama. Tem um porquê. E nem que por você estar tá passando por tristeza, por sofrimento, por angústia, Deus não te ama. Deus te ama demais. Mais, mais, mais. E só isso que vai completar a tua alma te dá conforto. Então, eu acho que essa passagem quer mostrar um pouco disso. Então, ele permitiu que o mal acontecesse mesmo com uma pessoa que ele amava, para mostrar que se a pessoa tivesse fé, ele ia agir, e deixou que o mal acontecesse para mostrar um agir maior do poder de Deus, que às vezes é isso que acontece na nossa vida, para que a gente realmente nasça de novo, para que a gente tire o que está morto. Quantas pessoas aí vivem e estão mortas espiritualmente, sem essência? O Lázaro. Quer dizer, o Lázaro não, o Lázaro é uma pessoa assim, mas morreu e quantas e quantas pessoas hoje está morta que você olha aquela pessoa e fala Pô, essa pessoa está morta isso não vai ser ninguém não vai dar em nada tá aí e tipo deus foi lá e reviveu e é um Lázaro. pra quê para honra é e glória de deus para que que deus que que deus então permitiu essas perguntas ah, me questionam só não tem resposta porque tu não pergunta por que, que você pergunta e resposta na bíblia em deus por que, que às vezes ele permite que ele permite, que é exatamente para mostrar a glória, a honra dele. Ele quer ver, você vê as pessoas no fundo do poço e se buscar, se pedir, vai estar lá em cima. Ele vai te colocar. Ele tem esse poder. Então vamos terminar aqui. É... Espero que tenha sido, passei muito aqui o trabalho, né? quase duas horas. E deixem depois ali, acho que próximo daqui a 15 dias eu vou falar sobre emagrecimento, porque vejo que isso tem acontecido muito, cometido muitas pessoas também, desmorfismo corporal, as pessoas entenderem que pessoas ali, algumas têm dificuldade ali realmente emagrecer, outras não, para que as famílias entendam, né? Como diz, né? O que tipo... Isso tem a resposta bíblica para isso também, por isso é incrível que pareça, né? Quiser quiser, quando for falar sobre emagrecimento, sobre isso eu falo também, mas tem. É, então, obrigado aí a todos. e Espero assim, do fundo do meu coração, que vocês abram os olhos para isso. Para essa doença assim que cada vez cresce mais, mesmo sendo subestimada. Se você tem um parente, um familiar, um amigo, não deixe de se isolar, busque... E busque conforto, principalmente em Deus. E busque também acompanhamento médico, busque mudança. E assim, nossa geração tem vivido isso e não é isso que Deus quer pra gente. Não é isso que eu quero pra minha geração, não é isso que eu quero pros meus filhos, não é isso que eu quero para você. Não é isso que Deus quer para gente. Cada dia comete mais e assim muitos por falta de entendimento, de conhecimento, de saber lidar com isso. Então, desculpa aí passar do tempo. Obrigado por todos. Deem as sugestões depois aí dos próximos temas aí e vamos tentar estar tá fazendo isso aí. Obrigado.